Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje estamos recebendo o nosso querido professor Amaru, que vai falar com a gente sobre economia e gerenciamento de projetos. Vamos falar também sobre métodos ágeis. Acompanhe com a gente! Se você não assistiu o nosso primeiro vídeo com a participação do nosso querido professor Amaru, nós falamos sobre a distinção entre administração e economia. Acompanhe esse vídeo que nós já apresentamos aqui no canal. Professor Amaru, obrigado mais uma vez por aceitar estar aqui com a gente falando sobre gestão de projetos hoje. E para começar o nosso bate-papo, Amaru, eu queria te fazer a seguinte pergunta. O que nós estamos vivendo hoje é uma economia... 4.0, né? a presença cada vez mais forte de novas tecnologias, seja IoT, seja Big Data, enfim. Como é que a economia 4.0 se transporta para o gerenciamento de projetos? E como é que isso muda a dinâmica do gerenciamento de projetos atualmente? Haroldo, primeiro, grande satisfação estar aqui com você novamente, falando com esse seu público jovem e interessado nosso vídeo anterior foi muito consultado e é uma satisfação, então, estar aqui novamente contando com a atenção dessa moçada. Então, Haroldo, nós estamos vivendo uma economia 4.0, uma economia digitalizada que tem um paralelo na história, a Revolução Industrial, então vivemos hoje a Revolução Digital e a demanda, Haroldo, é por software, por programas de computador, cada vez mais rapidamente, digamos assim, cada vez mais próximos do usuário. E essa demanda tem sido respondida por meio dos métodos ágeis de gerenciamento de projetos. Então, os métodos ágeis, ou digamos assim, os princípios ágeis de gerenciamento de projetos, permitem que essa demanda cada vez mais volumosa por software, por aplicativos, por programas de computador, permite então que essa demanda seja atendida. E de fato, Haroldo, existe assim uma grande demanda e ao mesmo tempo uma grande oferta. Muitas pessoas, muitos profissionais hoje, é, trabalhando nesse ramo, muitas empresas solicitando serviço, solicitando capacitação, solicitando, é, solicitando treinamento para lidar com essa nova forma de, de lidar com projetos. Então quer dizer que a área, ou vamos dizer assim, os métodos ágeis, eles surgem justamente da área de TI? Digamos que alguns princípios ágeis sempre estiveram aí, porque nós temos uma história hoje de, de vamos dizer, 4 mil, cinco mil anos de projetos, mas os métodos ágeis como nós os conhecemos hoje, como eles são divulgados hoje, eles apareceram especificamente para atender aos requisitos dos projetos de TI, dos projetos de tecnologia da informação. Que tem uma característica, né, Haroldo? Nós temos 4.500 anos de experiência com engenharia civil, com construção de coisas, né? de casas, monumentos. Né? E essas coisas não tem muita, sem assim, dúvida. Quer dizer, o produto é, mais ou... é bem conhecido e a forma de fazê-lo também. Agora, o aplicativo, o software, se começa sem assim, saber como vai terminar. No meio, a tecnologia evolui. No meio do projeto, o cliente quer outras coisas. No meio, outras features né, são acrescentadas. Então, o projeto de, de aplicativo, o projeto de TI, digamos assim, ele compartilha algumas propriedades com todos os projetos de experimentação, de desenvolvimento. Ele é um projeto fluido, mas a resposta é assim, ele nasce, aliás, eles nascem, os métodos ágeis nascem para lidar com essa fluidez, com essa, essa, digamos assim, essa experimentação que os projetos de TI têm. E pensando nisso, Amaru, para quem está nos assistindo agora, qual que é a maior diferença entre o método tradicional de gerenciamento de projetos quando a gente até fala para os métodos ágeis? Qual que é a grande distinção ou o que define basicamente, principalmente o método tradicional para os métodos ágeis? Haroldo, é, de fato, essa pergunta é excelente, porque só se entende o ágil se entendermos o tradicional. E o tradicional, é, vamos supor que nós queiramos fazer o Templo de Salomão, ou sim, aqui em Piracicaba. Você não consegue fazer o sim se você não planejar tudo antes. Se você me disser, vamos fazer o sim amanhã, impossível, Haroldo. Nós precisamos de três, quatro meses de de planejamento. Então existe um planejamento muito bem definido e uma execução muito bem definida como etapas distintas do mesmo projeto. É, quando se começou a fazer, é, quando se começaram a fazer os primeiros projetos de desenvolvimento de software, a mentalidade era essa. O approach era esse. Era o approach que vinha da forma tradicional, como nós sabíamos fazer projeto, embora né, na área assim, de exploração espacial as coisas já fossem um pouco diferentes, mas então, os primeiros projetos de desenvolvimento de software, eles seguiam uma metodologia chamada cascata, ou seja, você quer uma coisa, eu venho aqui, anoto as suas especificações e levo para os desenvolvedores, eles fazem, certo, Testo, implanto, chega no fim e fala, está aqui, Aron, está pronto o seu programa, o seu sistema. Eu falo, Pô, mas agora não era bem isso que eu queria, porque, puxa, eu aquela tela um pouco mais colorida, aquela assim, assado, agora entrou uma outra coisa. E o pessoal que, que trabalhava com desenvolvimento de software, além dessa dificuldade inerente a esses projetos, também lidava com uma outra dificuldade, que é a dificuldade de amoldar toda aquela estrutura pesada de gestão do tradicional a essa agilidade, digamos assim, que o projeto de TI queria. Então algumas pessoas pensaram o seguinte, vamos, é, vamos dividir o projeto em pedaços. E vamos entregar pedaços. Um pedaço fica pronto, nós entregamos. Vamos supor que nós queiramos fazer um projeto de automação bancária, um projeto de internet banking. E você é o dono do banco. Mas, tá bom, vamos fazer assim. Eu primeiro faço para você, o digamos assim, gestão do saldo. também tá bem? Depois, gestão da, da, de ordens de pagamento. Depois eu faço para você... É, o controle das movimentações e eu vou entregando à medida que fica pronto. e Eu não espero terminar todo o sistema para se entregar, então a essência do ágil, qual é? A essência a essência do ágil é dividir o projeto em pedaços, planejá-lo todo, mas entregá-lo em pedaços. Que legal. Pensando nisso, Amaro, quais são os tipos então de métodos ágeis que existem? É. Vamos distinguir, Haroldo, os métodos ágeis de desenvolvimento de software dos métodos ágeis de gestão de projetos. Os métodos ágeis de gestão de projetos são filhos dos métodos ágeis de desenvolvimento de software. Então, no começo, isso aí, década de 80, 90, quando o pessoal de software resolveu partir para uma filosofia ágil. Surgiram várias propostas. Por exemplo, tinha o XP, o Extreme Programming. Tinha o Scrum. Tinha o RUP. Né? E tinha outros, tinha uma meia dúzia de propostas ágeis. Aí esse pessoal se reuniu e resolveu botar uma ordem naquilo tudo. Exatamente como tinha acontecido é, nos anos... Também lá por essa época, nos anos 80, assim como tinha acontecido com o guia do PMBOK, porque tinha um monte de coisas espalhadas, é? as pessoas que trabalhavam naqueles projetos pesados da indústria de defesa, da indústria espacial, se juntaram e resolveram fazer o PMBOK, o pessoal do software se juntou e resolveu fazer o Manifesto Ágil, então o Manifesto Ágil é um conjunto de princípios e nesses princípios vale o seguinte, mais vale o produto pronto, entregue para você do que eu fico aqui planejando, o over planning. Bom, e aí tem um outro vetor, né? um outro vetor que entrou na equação, aí na história no, no sistema de forças e esse vetor se chama produção enxuta. Os japoneses desde os anos 50, aliás nós falamos disso aqui no nosso encontro passado, os japoneses, desde os anos 50, estavam desenvolvendo o chamado sistema de produção enxuta, o sistema Toyota. E nesse sistema, o princípio é eliminação de desperdício. Então, se junta a eliminação de desperdício do sistema Toyota com esse princípio de entregar aos pedaços do método ágil. E disso nasce, então, uma metodologia de gestão de projetos de qualquer tipo de projeto, e não só de software. Dos métodos que, a pessoa pergunta então, dos métodos que existia, um se chamava Scrum, Scrum era um dos métodos, e o Scrum acabou se tornando hegemônico, porque os autores do Scrum, todos esses, esses métodos tinham pais, eles tinham autores, os autores do Scrum, o, Embalaram numa metodologia com papéis, com as chamadas cerimônias e os chamados artefatos. Então, papéis. Por exemplo, o papel de Scrum Master. Por exemplo, então, a cerimônia chamada Sprint. O artefato chamado Backlog. Eles embalaram, né, os autores do Scrum, embalaram a metodologia Scrum nesse vamos dizer assim, nesse, nessa arquitetura, vamos dizer, nesse framework e o Scrum acabou se tornando hegemônico. Acabou se tornando hegemônico na área de desenvolvimento de software e acabou se tornando uma das bases, então, da metodologia de gestão ágil de projetos aplicada a qualquer projeto que você queira. Então se você perguntar qual é a essência do ágil, a essência do ágil é dividir em pedaços e entregar os pedaços à medida que eles ficam prontos. E não ao contrário do que acontece no tradicional. Você entregava tudo de uma vez. E entregar vez. tudo de uma vez depois de ter planejado tudo. Você pode perguntar, ou poderia perguntar o seguinte, então abandonamos o tradicional? A resposta é não. Você não como eu disse, se você não faz o sim, se não for pelo tradicional. Você não faz um, um avião, aliás só teve uma discussão interessante, você não faz uma, um avião pelos, pelo ágil, o avião tem que ficar pronto inteirinho, você não entrega, ah, tá aqui a asa, não, não é. eu quero o avião, tá aqui a turbina, não, não, não, não. eu quero ah, a turbina na asa, a asa no avião e o avião voando. Não é? Que legal, só para você saber, o Amaru tá falando muito do SIM. O SIM, se você não é aluno do MBA USP que o SIM se trata de um evento exclusivo para os alunos que fazem o MBA USP Que no PSEG. Trata-se de um evento em Piracicaba, na Exalc, que reúne aproximadamente 6 mil alunos que circulam, dentre esses 6 mil alunos, aí aproximadamente 2 mil alunos estão vindo para defender a sua monografia. Então é um grande evento, onde circulam aí dentro de dois ou três dias seis mil pessoas. Então quando a Amaru está colocando do sim, é esse evento e você não entrega de fato um evento fracionado, você entrega ele como um todo. Pensando nisso, para a gente caminhar no fechamento aqui, Amaru, você muitas vezes colocou aqui uma questão de adaptabilidade da pessoa que está lidando com o projeto. Como é que você fala para quem nos tá, está nos assistindo é o seguinte? Como é que você olha para essa adaptabilidade e olha para a soft skill? Eu vou tomar uma liberdade aqui, Haroldo. O sim é para os alunos do PSG, mas os convidados são bem-vindos. Claro. Né? Os convidados são bem-vindos e nós vamos fazer uma apresentação sobre esse assunto. Mas, Haroldo, a sua pergunta é super interessante porque muitas pessoas acham que a gestão de projetos é um conjunto de ferramentas. Que de alguma forma apareceram, foram desenvolvidas e com essas ferramentas você resolve qualquer problema. Então se você usar o ágil vai dar certo. Haroldo, nada mais enganoso, porque os projetos no fundo eles são empreendimentos humanos, eles são feitos por pessoas e para pessoas e assim como o ágil surgiu como uma resposta às demandas da TI, o tradicional também tem o seu lugar na história, um lugar importante e, aliás, o tradicional está aí. E nessa história toda, seja ágil, seja tradicional, Haroldo, as pessoas são fundamentais. Eu já participei de um projeto é, ágil, aliás, dentro do PSEG, para um um concurso do qual um grupo de alunos participou e o projeto passou por muita dificuldade. Por quê? Porque uma pessoa não tinha tempo, a outra se desinteressou no meio do caminho, aconteceu não sei o que, não sei o que. Então, se não houver articulação entre pessoas, uma boa equipe, muito bem articulada, motivada e capaz, não, nem com ágil, nem com super ágio, nem com tradicional, não vai funcionar, ou Então, é... Quando você olha, né, construção das pirâmides, foi um gigantesco trabalho de equipe, né? um gigantesco trabalho, a, a ida, a viagem à lua, um projeto para 100 mil pessoas, né? um projeto para 100 mil pessoas. Então, como é que você articula 100 mil pessoas? Essencialmente, nós estamos falando de um problema de organização, e treinamento, capacitação e e mobilização de pessoas. E aí, Aroba, soft skills são fundamentais. fundamentais, são uma ferramenta essencial. Perceba o seguinte, esse vídeo, quando a gente olha para a gestão de projetos e economia, a própria gestão de projetos está se adaptando à nova economia e o que o, a gente fecha esse vídeo com um ponto central, que é falando sobre soft skills. Dentro de economia, nós vamos falar aqui no canal ainda que capital humano é a chave é a variável propulsora de crescimento econômico, seja ela como produtividade, enfim, nós vamos falar muito disso aqui no canal. Mais uma vez, Amaru, muito obrigado por Maru, aceitar o desafio. É um privilégio ter sido convidado por você, é um privilégio falar com o seu público, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Galerinha, se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, curte, envie comentários e sugestões. Mais uma vez, Amaru, muito obrigado e valeu! Obrigado.